Jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotoVlog Belém. Tô indo aqui comprar umas coisas domingo. Lá na cidade nova, tardinha, agora são 4h16. Então, tranquilo de domingo, né? É bom demais de sair esse horário. Então vamos embora. Tô com a micov no peito. Resolvi gravar com a câmera no peito. Tá com saudade de gravar com uns postes de peito, dá um ângulo diferente. Eu tô me formando agora, sabia? Tô me formando em engenharia de pesca. Engenheiro de pesca é o cara que é tipo um engenheiro civil, só que voltado pro lado da fazenda, essas coisas de agrárias, que desenvolve projetos para cultivar peixe. Às vezes tem que escavar, tem que.. Tem que cavar tem que cavar tanques, né? Tem que construir barragens, tem que fazer todo um planejamento de raçãoamento dos dos peixes, porque cada fase de vida deles é um tipo de de ração que a gente oferece para ter um melhor desempenho e por aí vai. E aí eu sinto que eu tenho abordado já, é, mas é no geral, da faculdade no geral. Né? Eu percebi que desde quando eu entrei são cinco anos de, de curso aí para se tornar gente de pesca. Eu percebi que aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo na faculdade. Passei por muitas experiências de amadurecimento. Algumas coisas nem somaram tanto. Perrengues, acho que eu não, não tive tantos perrengues não. Acho que quando me formar nem vai cair aquela emoção assim, de se se emocionar e tudo mais. Acho que que é um ciclo que, que vai entrando na nossa vida. E eu já me, meio que me conformei com isso. Meu ciclo já de universitário já se acabou praticamente. E agora está entrando no ciclo profissional. E aí a gente vê que desde o início a gente não aprende tanta coisa assim como tipo assim eu aprendi muita coisa, muita coisa mesmo Mas aqui, o que eu queria aprender de fato Quando eu passei no vestibular para o curso e tal Eu meio que, que Não aprendi no curso Tive que procurar meios externos Porque eu, eu queria realmente aprender O meu curso estava voltado muito mais para pesquisa Do que para a própria engenharia Então eu tive que fazer alguns cursos Em outros estados, outras cidades Para poder Aprender o que de fato eu queria fazer na minha carreira. Então, ou seja, quando a gente coloca assim nos pesos em forma de moedas, né? O motivo principal pelo qual eu entrei no início eu não aprendi no curso. Eu aprendi de forma externa. Então, às vezes eu fico pensando se realmente o cara encontrou a mão aí. Se realmente era necessário me formar, pegar o diploma, né? E aí foi pior que... Já passei por várias experiências profissionais no mercado, de... de assim, profissionais de que eu digo fora o lado estudante, né? Coisas sai executando mesmo serviço, entrevistas e tudo mais. Eu vi que o cara não quer saber a tua formação, você não quer saber se tu fez curso de não sei o que, se tu fez curso de não sei de onde. O cara quer saber se tu sabe fazer. E provas, né? E aí uma, a, empresa, a empresa de estudantes que eu entrei foi muito importante pra mim na, na hora. Porque não é só falar que tu sabe fazer, tem que comprovar que tu sabe fazer. Por exemplo, construir uma fazenda. Né? Eu já tava fazendo a tudo. Então já tem alguns documentos que provam que eu sei fazer isso. Né? Porque na pesquisa não, na pesquisa não precisa tanto dessas coisas todas. E o meu curso em si, apesar de ser um número de engenharia, tem um déficit que é muito voltado para pesquisa. Então acabam que as pessoas que vão se formando vão criando um perfil de pesquisadores, não de engenheiros. E eu, que não queria ser pesquisador, tô me lascando quanto a isso. É por isso que eu tive que fazer cursos externos, sabe? A faculdade, acho que ela me ensinou a... a ter umas experiências de vida. De que... Acordar para ser esperto com as pessoas. Que sempre vão existir pessoas más. E sempre vão existir pessoas que... Vão querer passar por cima de ti, por mais que tu não tenha o que, assim, nem que tu não tenha algo para elas passarem por cima de ti, mas algumas vão encontrar alguma coisa para tentar se te sobressair de ti. E é um pouco esquisito, né? É tipo assim, como se eu não tivesse um real no bolso e o cara ainda querer provar que é mais rico do que eu com... 50 centavos, é, tipo, meio que assim, provar umas coisas que não tem senso só pra própria pessoa eu acho, mas que na realidade, acho que depois de uma não se toca ou não, não quando ela sai do mundo dela é que não tem nada assim. Pessoas tanto de alegria a gente tem que aprender a não se importar com isso. Apenas fazer o teu trabalho que uma hora a vida ensina essas pessoas a, a dar o truco, né? A, vida da, a própria vida dá o truco. Então a gente bem naquele ditado, não se desgaste tentando dar o truco nas pessoas, porque aí é a própria bi, a vida faz quando você vira voltas. Né? A briga na, na. Acho que as dificuldades que eu tive no curso, né? na, na, na faculdade. A maioria delas, que eu digo assim de relevante, não tive nada, então você, assim, oh meu Deus que dificuldade, não sei o que, eu, eu acho que eu não, não passei por isso. A maior dificuldade que eu tive foi é questão de pessoas mesmo, pessoas é sempre ruim trabalhar demais. A gente viaja, trabalha com animais, com peixe, com os peixes, né ostras e os pescados. Mas a parte mais difícil de trabalhar mesmo não é aquela conta para fazer o cálculo da engenharia todo. A parte mais difícil é lidar com as pessoas. Que ainda nem se formaram já tem um título, já querem se achar o doutor da... <risos> O mais foda de todos, assim, né? Só porque o cara tira um 10. Mas na hora do vamos ver mesmo, o boletim não quer dizer nada, cara. Nota, não diz. Não atesta conhecimento de ninguém. Eu nunca fui um outro aluno de tirar muito 10, assim. Na verdade, eu tirei um 10, acho, na minha, no meu curso todo. Eu sempre fui aluno da média, assim, às vezes no raspando, às vezes é para recuperação. Mas eu acho que hoje eu estou sendo um profissional diferenciado, assim, um profissional que não tem medo de arriscar, não tem medo de, de dar a cara a tapa. Que é isso que falta em muitas pessoas, sabe? Então. O que eu posso passar pra vocês hoje é que vocês que forem aí, não só na universidade, mas no emprego, se vocês quiserem mesmo, de fato, aprender, vocês têm que procurar o além. Além do que está dentro do curso, além do que está dentro do, do que tu faz no teu trabalho, sempre. E não ter medo de errar, assim, às vezes as pessoas não querem sair da pesquisa, por exemplo, porque já é aquela coisa, ah, o máximo que der errado vai ser de eu não publicar o meu artigo que na verdade não tem serviço nenhuma para a humanidade ainda ou então o máximo que pode fazer eu posso ajeitar aqui a minha, os meus dados e fazer uma outra análise que não precise desse erro aqui e aí vai dar tudo certo, então basicamente isso que eu que acontece já na engenharia não cara, se tu errar tu pode desmonorar uma barragem o engenheiro civil se tu errar tu pode derrubar um prédio então é isso que as pessoas têm medo de dar a cara a tapa, sabe? Mas também pra dar a cara a tapa, assim, também tem que buscar se preparar, assim, se, se está sujeito a imprevistos, tem que saber improvisar, cara. A gente nunca vai ter uma receita de bolo nas nossas vidas, tanto na vida profissional quanto na vida social. Eu acho que a gente sempre vai estar sujeito a surpresas, e sempre sujeitos a, a imprevistos né? e um desses imprevistos maiores é saber lidar com pessoas as pessoas são imprevisíveis questão de pedir uma coisa, depois pede outra te dá uma canelada por aí vai mas vamos aprendendo então busque sempre aí Tentar inovar, assim, inovar e sair da zona de conforto, acho que é o que seria a maneira certa, sabe? Sair da zona de conforto para não, que eu digo, aprender só, deixar de aprender só o que ensina na sala de aula e achar que aquilo tá bom. Sair da zona de conforto aí tu procurar fazer curso em algum lugar, baixar uma matéria da internet, aprender algo que tu queira. E aí depois disso tu vai te formar, então... Vai trabalhar uma coisa que tu goste, independente de se formar ou não. E aí tu vai ter, parar pra pensar assim, caramba, estão me pagando pra eu fazer isso, cara. E é uma coisa que eu gosto tanto, né? Que incrível! Ou então, sei lá, de repente tu monta o teu próprio negócio. Cara, eu tô ganhando dinheiro fazendo isso, que é uma coisa que eu gosto tanto, né? Por aí vai nessas coisas assim. É diferente do trabalho comum, que tem aquela obrigação e tu aprende a gostar, mas no fundo tu queria fazer outra coisa, pode fazer, Não, nada, nada é tarde. Admiro muito a minha namorada, olha esse louco aí. Minha namorada quer ser piloto de avião comercial. Quer ser piloto comercial, né? A palavra, o termo certo. E ela vai correndo atrás do sonho dela.